Já lá, Novamente é, aqui é. O portal SB Notícia Agora está na rua Carlos Guilherme Foster Olha, semana passada Caiu um palho aqui Na noite, viu? Olha só a cratera Será que não tem nenhum autoridade aí Municipal, vereador ou Prefeito, ou vice-prefeito Que possa vir ver Essa situação aqui Na verdade eu havia falado de três décadas São quatro décadas que estão vivendo essa situação aqui, né? E aqui fica no bairro Cruzeiro do Sul, né? É a rua Carlos Guilherme Foster com o cruzamento Jornalista Cândido Prado. Se canalizar aqui, acaba o problema, né? Vou fazer uma canaleta, mas ó, é isso aí. Convido os vereadores aí para vir fazer uma visita aqui, neste local e que, que não pegue carona e que venha fazer o serviço, né, que venha mostrar a solução e que ajude também o prefeito, o vice-prefeito, né, pegar carona é fácil, né, pegar foto e protocolar, mas você tem que vir daqui, ver a situação, o quanto as pessoas sofrem com isso. Isso vale para todos, né? não adianta fazer barulho, tem que ter solução E olha que nem ex-vereadores conseguiu resolver esse problema E nem vereador atual também está conseguindo Por que será? Essa é a pergunta que o portal SB Notícia faz né? E é, vários veículos já caíram aqui Olha só o tamanho do buraco Vou tentar entrar por aqui É meio de risco né Ó, oh, eu tô entrando Esse é o buraco E é grande hein Quer dizer que reduz também A rua Fica bem menor né Passa um veículo meio E na verdade foi jogado muito cascalho Nessa rua aqui Eu estou dentro dele mas olha como que é, né? é uma pedra diferente, dá para trabalhar artesanal aqui também e aproveitar ela e fazer a canaleta, né? mas é isso, bem na esquina, onde foi o motorista, amanhã pode ser você também, né que possa passar por aqui e ter esse problema. E olha, pra andar aqui tem que ser a cavalo, viu? Tração das quatro rodas. Tem uma rua lá que tá feia ali. Pra tá pra feio ir. também? É, tá vendo? Até as crianças sabem o problema que existe. Impossível os nobres vereadores não vir aqui aos bairros, né? Com todo o respeito. Ou às vezes não conhece os problemas que o Beira Rio. Cruzeiro do Sul, né? Pinheirinho e outros locais. Se a gente for ficar passando todos os problemas, a gente vai ficar 24 horas na rua. Mas é isso. Olha o tamanho aqui, ó. 3 metros quadrados aqui. Ambulância nem sequer se passar aqui fica, né? Eu acabei de falar com moradora e ela falou que desde quando mora aqui 40 anos. E olha que a prefeitura tem bons profissionais, bons engenheiros, né, talentosos, que às vezes trabalha amarrado, né? Aquele bendito bate carteira, né? Os vereadores, às vezes tem projeto para isso. Mas muda isso e vai para outro local. Mas fica aqui ó, o registro aqui também. E convidando aí o senhor Felipe Sanches, o vice-prefeito, para vir acompanhar e mostrar aqui também. Né? Eu sei que você é uma pessoa atenciosa e gosta do trabalho certo. Né? Então, que, por favor, que possa vir aqui na rua Carlos Guilherme Foster, de frente ao número 206. Fica o registro, então, pelo portal SB Notícia.